<SILENCIO> Oi! Tudo bem com vocês? Hoje é o um vídeo de perguntas Então eu vim aqui responder as perguntas que vocês fizeram nesse vídeo aqui Então vamos lá, vamos começar com as perguntas uhum. Guilherme Kruger de Jesus Em que lugar do Japão você mora e bom morar aí nessa província? Eu moro em Mieke e se é bom morar aqui, sim, é o meu a próxima pergunta é do Rafael Porte. É, você tem um sotaque brasileiro puxado pro japonês, não é? Adoro o seu jeito de falar. É tão feio. Não sei por que eu tenho esse sotaque. Eu acho que é porque é muita mistureira. Tipo assim, eu falo muito português, aí depois eu falo muito japonês, aí depois eu misturo tudo, aí. Fica tudo misturado. Próxima pergunta é do Matheus Figueiredo. É, a primeira, quanto tempo você vive no Japão? Segunda, muito difícil aprender japonês. Terceira, verdade é verdade que no Japão as coisas são mais baratas que no Brasil. Se não quiser, não precisa responder todas, mas eu vou responder todas. E ele falou, vou mandar o então. A primeira pergunta é quanto tempo eu tô morando aqui no Japão? E é mais ou menos 11 ou 12 anos, eu não sei direito. A segunda pergunta é... É difícil aprender japonês? Não muito Se você praticar, se você conversar com as pessoas você Não vai, não vai ser tão difícil pra você Mas o um complicado é você ler e você escrever japonês Que é... Tem kanji, tem hiragana, tem katakana, né? Tem as coisas todas E a terceira é verdade que o Japão não tem muita coisa barata Eu não sei muito esse negócio de Ah, o Japão tem coisa barata É fala assim, eu consigo as coisas aí Se você trabalhar bastante, conseguir o dinheirinho Juntar o dinheirinho, você consegue O preço também não é tão absurdo, mas é rápido eu também não é tumbará. Punk Banquinato perguntou, a marca Shio, Xiaomi? é popular aí. Quais são os smartphones mais vendidos aí? Xiaomi, eu não sei qual que é a marca é essa, então não é popular aqui no Japão, porque se fosse popular eu ia saber essa marca, o nome dessa marca Xiaomi é um smartphone e parece que veio da China. Então não, eu nunca vi essa marca aqui no Japão. E quais são os smartphones mais vendidos aí? Eu não entendo muito de smartphone, então eu não posso responder essa pergunta pra você. A Tayami falou, opa, obrigada Ed, eu gosto muito do seu canal, eu espero que cresça cada vez mais. Aí você dizia muito Bem. minha pergunta são, você gosta de que pode ser quais os grupos Que canais você gosta que também fala sobre o Japão você acha que é difícil ser vegetariano vegana no Japão beijo um beijo pra você, time M Eu gosto de K-pop até eu fiz um vídeo Então vou deixar aqui o um vídeo O que eu conheço é 21, Big Bang Eu acho que eu já vi também Girl Generation Que aqui no Japão é bem Mas o que agora eu tô gostando bastante O grupo, na verdade Girl Band Eu não sei se fala desse jeito São as Black Pink É o canal que fala sobre o Japão que eu gosto de assistir Mas ser sincero, eu não assisto nenhum canal Que fala sobre o Japão Porque tipo, sei lá Mas eu já assisti o Japão nosso de cada dia Eu gosto, eu comendo bastante Eles são legais, eles são engraçados a maioria de vocês já conhece É o canal do, da Japonésica Também é muito legal eu Gosto bastante do canal dela muito linda e você tá assistindo esse vídeo de Japonésica Um grande beijo pra você E eu sou uma grande fã dela E o outro canal que eu recomendo também Que eu já coloquei a música dele assim, Ele canta ele canta, ele canta super bem É o canal Oi Gente eu acho que é só falar sobre o Japão Eu sei que tem existem outros canais Muito mais famosos que eles Mas são esses que eu recomendo A próxima minha pergunta é da Eva Tá de dia ou tá de noite? Não, que péssimo é, ela mesmo como isso, que peça, minha minha tá? Mas tá de dia, olha, olha a qualidade. Tá assim. de você, muda muito de cabelo Assim, olha a impressão minha E ela fala, menina, qual é o segredo pra não cair? O segredo é não fazer nada Tô brincando, eu não sei, eu não faço nada no meu cabelo, sério Nem máscara, nem nada Nada, assim, nada A única coisa que eu coloco no meu cabelo pra hidratar Que eu falo, nossa, tá bem estragado É óleo, faz óleozinho de cabelo Porque eu faço bastante cova, chapinha no meu cabelo Pra deixar assim, liso É, porque é liso, natural a Próxima pergunta é do Rui Sou ele perguntou: Já ficou de ressaca? Se já, qual bebida se não faz um tomando 51 é suave? Cara, aqui não é canal do Coçado pra ficar tomando 51, tá? Só pra deixar assim. Mas a pergunta de ficar ressaca? Também não, nunca fiquei em ressacas. A próxima pergunta é da Keila Almeida: Oi, gostei do seu canal, obrigada. É, minha pergunta é Qual é a coisa mais estranha que você já encontrou aí no Japão? É difícil falar qual é a coisa mais estranha que, que eu encontrei aqui no Japão Porque eu tô vivendo tanto tempo aqui no Japão Que as coisas estão ficando meio que normal Na verdade, as coisas aqui do Japão é normal pra mim É mais fácil você perguntar o que, que eu achei de estranho quando fui pro Brasil? Claro que algum, algumas coisas aqui do Japão também são novas pra mim, então não sei. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, tá respondendo as perguntinhas de vocês, dá um like. E comente aqui embaixo se você quer mais. Comente e pergunta aqui, porque eu vou fazer um próximo vídeo se tiver muitas perguntas também. E muito obrigada também por ter, pra quem comentou no meu vídeo passado, fazendo essa perguntinha a todos vocês. Eu não falei tchau, né? Peraí. aí. Beijo, tchau! Fazer aquele negócio, assim, de sumecer.